Salve rapaziada, e hoje no sábado na Brasa, nós vamos falar da Paridia Masterchef Home, no detalhe, bora comigo! Bom, e para falar de nossa queridinha, a gente tem aqui, Paridia Masterchef Home, tá na caixa ainda, e vamos mostrar para vocês como que a gente faz a montagem dela, e quais são os benefícios de ter essa Paridia em sua casa. Bom, aqui a nossa parride, então ela vem em duas caixas, uma é a Firebox, ali nós temos a, o corpo da parrilla. Vamos abrir aqui para vocês, pegar a chavezinha que ela tem assim, esses botões aqui, a gente vai tirar os, os grampos, né? Então aqui ela vem a Firebox com o kit de tijolo retratário nessa caixa. Vamos sacar o Firebox? Vamos pegar aqui, aqui a Firebox, colocar do ladinho aqui. tem mais um tipo de tijolos. Guardar essa caixinha aqui para eventual transporte e vamos abrir aqui ó, onde está a nossa ah, a rede, né? Então ela vem tudo, toda embalada manualzinho, todas as instruções de montagem, alguma dúvida que vocês tiverem, tá tudo aqui no manual, mas ela para gente é muito simples e intuitiva de, de você montar, acredito que não vai ter grandes dificuldades para fazer essa montagem. Então agora nós vamos tirar todos os componentes, separar e fazer a montagem dessa queridinha aí para fazer a nossa sala. bom e aqui a parrilla então ela está desmontada a gente tem então aqui a grade de descanso né a mesinha de apoio aqui tem o corpo da parrilla, aqui é o suporte para a grelha e para ter de descanso aqui é o anteparo de inox aqui que vai impedir que venha a brasa os pés dois estabilizadores a basezinha aqui para desmontar embaixo de tijolo repertar a grelha nossa grade de de, de apoio a Fireball no nosso jogo. Agora nós vamos montar isso aí, para você ver como é fácil a gente montar nossa parede a massa deixar Bora lá. O ideal é que tá em duas pessoas, para facilitar, mas perfeitamente consegue montar sozinho. O importante é que o um estabilizador, você sempre deixar ele na parte de trás da da parede. Então, pega lá. Então montado a toda a base agora, a gente vai pegar a chapa aqui e vai colocar embaixo. Essa chapa ela vai evitar que entra que o braseiro passe cair no chão, é Quando ele tiver mais fio. E aí já podemos começar sempre botando os replatários aqui na lateral. Ele entra bem justinho mesmo, tá? E já. Vamos incluir aqui no meio. Então finalizou os replatários. A gente tem aqui os dois suportes. Então o suporte vermelha. A gente vai colocar atrás aqui. Já podemos colocar nosso nossa Firebox aqui, ela vai ficar encaixadinha, ali. a tábua lateral ali ela vai se encaixar sempre na direita da, da parede, eu vou encaixar a grelha de descanso aqui, em cima ela só encaixadinha. a nossa grelha principal também vamos fazer o um encaixe aqui rapidamente aqui nós temos uma grelha uma grelha argentina aí se você não sabe a diferença que dá na sala da grelha uruguaia para a grelha argentina busca aí no instagram nosso que tem o um vídeo rodando aí Falando qual que é a diferença que vai dar no seu assalto. Eu inox, para segurar a brasa. tem com uma proteção para não riscar o inox. No caso aqui a gente não vai tirar, porque é só demonstrativo, né? Aqui então, a, a grana de... A grana de apoio, ela tem duas opções. Vou botar lá embaixo ou aqui em cima e se quiser ainda, você pode comprar essa grata adicional melhorando a organização aí do seu churrasco. Relaxador, vem junto. E aqui nós temos dois estabilizadores ele vai dar mais firmeza na parrilla. Então a gente vai instalar isso aqui atrás da parrilla. Tem dois parafusinhos já que ele vem engatado. A gente vai fazer em formato de X para dar uma maior estabilidade. E aqui então nós temos esse nosso estabilizador que ele vai deixar a nossa parrilla mais firme. Regulagem de altura da grelha. A gente tem os comandos aqui que tu vai abrir e fechar e conforme a regulagem de altura que você quer de sua grelha. Geralmente isso aqui a gente regula antes do assado, regula, deixa niveladinha e está pronto. Pra meter braço. Bom, e essa aqui é a nossa parrilla Master Chef Home. Ela é ideal para quem. Os assador de fim de semana, assador profissional de fim de semana. Ela vai atender entre 10 a 15 pessoas. Ela depende, claro, do tipo de assado. Então ela acompanha o nosso firebox. Né? Grelha tem a grelha uruguaia e a grelha argentina. E também temos a opção de aço carbono ou aço inox. Tesinha de apoio aqui, para dar, um, dar aquele suporte, tela de descanso. Uma altura ideal para manter a temperatura. Grade de apoio. Também tem uma grade adicional, caso vocês tenham a necessidade aí de ter mais uma grade para melhorar a organização. No caso da grelha argentina, ela acompanha o coletor de gordura. Aí tu pode dar aquela pincelada na carne fazer aquele assado. E fácil, prático de montar. Ideal para levar para qualquer lugar que tem sua casa. É isso aí, rapaziada. Essa foi mais uma dica que nós demos de sábado na brasa. Tamo junto semana que vem. Bora lá.